Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena. Se você não me conhece, esse é o meu canal aqui no YouTube. Se inscreva para você poder ver vídeos sobre dicas de produtos para cabelo, penteado, é, transição, capilar, tudo que você quiser ver sobre o universo de beleza, de cabelo. Então se inscreve aí no canal e já clica no sininho aqui embaixo para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje eu vim trazer a resenha de uma linha baiana de produtos para cabelos cacheados e eu estou amando. Trip Cosméticos, essa linha ela é composta por quatro produtos, no caso um shampoo hidratante, a máscara, o condicionador também e na hora do finalizador que você tem três opções, creme um mousse, que é o meu caso, e você tem um finalizador que é termoativado. Minhas quatro últimas finalizações pra quem me acompanha no Instagram. Todas elas eu utilizei com esse Livin. Esse é o meu Day After. Com esse Livin. Na verdade, eu usei a linha toda. Lavei ontem. E aí meu cabelo tá assim. Olha que, que coisa maravilhosa! Eu realmente tô impressionada com o meu cabelo de tão lindo que ele tá. Lá no meu blog, o nataliacena.com.br, vocês vão poder ver todas as informações detalhadas do shampoo, da máscara, do condicionador e do leave-in finalizador, com composição, com textura, com foto, com tudo. Os produtos da Trip Cosméticos eles estão sendo vendidos inicialmente aqui na Bahia. Se você quiser comprar, entre em contato, eles têm loja virtual e tem Instagram. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vão lá no blog pra ver tudo direitinho. Me sigam no Instagram, que eu sempre posto foto do meu cabelo também, conto as coisas enquanto eu tô testando. Até o próximo vídeo. Tchau!